Vai quitar a sua dívida junto à distribuidora? Saiba que a nova Resolução 1000 da Aneel garante o direito do consumidor e prevê a redução de juros e demais acréscimos no caso de pagamento antecipado, parcial ou integral. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.